O Médico e o Monstro, ou o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. É o tipo do livro, essa aqui é uma tradução nova, da Record, pela Ana Júlia Perrote Garcia. É o tipo de história que você não sabe se você leu, ou se você não leu, ou se você leu uma adaptação, ou você viu o filme e acha que leu o livro, ou você viu a versão do... Dos Simpsons e acho que lê o livro. Aí eu peguei e resolvi ler. Pra tirar a dúvida. Eu acho que eu nunca tinha lido O Médico e o Monstro. E veja só, não tem spoiler, tá? Se bem que, né, todo mundo sabe qual é mais ou menos a história. Todo mundo sabe pelo menos que o Mr. Jekyll... O... Não. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde... Será possível que alguém não saiba disso? Bem, não vou fazer spoiler nem quem é o Mr. Hyde e quem é o Dr. Jekyll, Henry Jekyll e Edward Hyde. Você pode achar que conhece a história, que é uma história que eu acho que é ficção científica, apesar de ser de um período, por isso que eu vim com essa camisa, apesar de ser de um período que a ficção científica ainda estava por nascer, ainda estava por ser definida, mas envolve química, envolve biologia, envolve o estudo da mente, então para mim é ficção científica. E você pode achar que você conhece a história, você conhece provavelmente a história, mas um livro é muito mais do que uma história. E isso até é bom para puxar o assunto né, de o que é literatura, o que é meramente uma, uma, uma leitura pop, uma leitura de consumo, de entretenimento de consumo. E esse livro é um bom exemplo, porque ele vai te contando a história de uma forma normal mas ele tem uma virada na forma de contar a história, que ele te conta a história até metade, você vai vendo o que está acontecendo meio que em tempo real, você chega na metade da história e você vê mais duas versões da história, ele dá um jeito lá de fazer isso, vou deixar você descobrir como é que é. E só por isso já vale a leitura. Não é uma leitura longa, não, é um conto praticamente, deve ter umas, 50, umas 100 páginas no máximo. A primeira razão para você ler o livro é você ver uma estrutura que é até uma estrutura que você não espera num livro do século XIX isso aqui em 1870, mais ou menos, não olhei a data da publicação original do conto mas tem uma história interessante no começo cuidado com o começo, aliás, tem uma introdução que tem spoiler Eu até decidi não ler e tem que ler depois a introdução a introdução já conta, isso não é spoiler Conta que o Stevenson, ele foi acordado pela esposa de madrugada com um pesadelo e ele falou assim, poxa, por que você me acordou? Eu estava tendo um pesadelo maravilhoso. Era assim, assim, assado. Sim, existem pessoas estranhas que acham pesadelos maravilhosos. Aí ele escreveu, passou três dias escrevendo o pesadelo dele, ela leu e falou que tinha ali uma grande oportunidade de uma metáfora moral uma alegoria moral que ele estava jogando fora, que estava desperdiçando. Ele pegou, jogou os manuscritos todos no, na lareira e escreveu tudo de novo em mais três dias. Então, é um livro que foi escrito, um conto, um livro que foi escrito em três, em três dias, na verdade, mas o processo todo foi uma semana. Isso por si já é interessante, veio de um pesadelo do cara. Que alegoria moral é essa, afinal de contas? É essa ideia maniqueísta de bem e de mal que habitaria em todos nós, em todos os seres humanos. E eu fiquei pensando que... E eu fiquei pensando que a gente reclama muito de polaridade. O título desse vídeo podia até ser o Hyde e a polaridade no século 21. Bom título, hein? Bom título. E a gente fica reclamando dessa polaridade. Aí você pega e lê um livro desse, ou você lembra de outras obras semelhantes, e fala assim, mas peraí, a gente sempre foi polarizado. Só que não. É uma visão super legal, colocada de uma forma bem interessante, das coisas boas e ruins que tem dentro da gente, mas eu estava discutindo com minha esposa, inclusive, numa livraria. Que lugar melhor para passear do que uma livraria? Ainda mais que hoje em dia a gente tem café e chocolate, e torrada Petrópolis lá dentro, né? A gente estava discutindo exatamente isso. que Eu não concordo com essa polarização. Eu não concordo que não, com esse maniqueísmo. Eu não vejo assim. E o livro é uma boa oportunidade você, para você refletir isso. Para você ver: será que nós somos realmente assim? Porque a ganância ela é uma coisa ruim, mas o que existe dentro de você é uma, uma coisa, um objeto ganância. Ou a ganância, ela é uma, um sentimento torto que é uma mistura de coisas boas com coisas ruins. Vou exemplificar com a própria ganância. Tem na ganância o desejo de evoluir, de se desenvolver, de ter mais, de avançar. E isso não é ruim. Isso é ruim quando você tem carência de alguma outra coisa que te faz depender desesperadamente desse desenvolvimento desse crescimento e pior ainda quando você limita esse crescimento a uma área só a ganância você pode ter ganância quer é vir um pouco de luxúria por conquistas amorosas você pode ter ganância por poder você pode ter ganância por dinheiro, que tem muito a ver com a ganância por poder. Mas tem gente que tem, não tem quer poder nenhum, não. Quer ganância por, poder, por dinheiro mesmo, para poder ter muitas coisas. Muitas coisas. Não quer ter poder nenhum. Só quer ter muitas coisas. Pode até se associar uma pessoa com muito poder, com muito dinheiro, para ir obter todas essas coisas que ela tem ganância por ter. Porque dá a impressão, nessa visão maniqueísta, de que existem, como indivertidamente, só que divertidamente é mais, é mais inteligente que isso, né? porque são emoções mais básicas. Mas a, esse maniqueísmo dá a impressão que existe uma coisa dentro da gente, é homofobia. Não existe uma coisa homofobia dentro da gente. A homofobia é resultado de outras coisas. Então tudo que há de bom e de mal em nós, me parece, claro, nada do que eu digo é verdade absoluta, são apenas é, hipóteses e como observei as coisas nesses meus parco os 50 anos de vida, o que realmente acontece com a gente é que nós temos um monte de emoções, um monte de necessidades, um monte de características fundamentais, sentimentos fundamentais, o desejo de comer, a atração sexual, o desejo de se conectar, essas coisas são talvez coisas básicas. É difícil fazer uma lista de sentimentos básicos, o que é um ser humano, o que é a consciência do um ser humano, e não é o assunto para esse vídeo. É um assunto para você refletir enquanto você lê esse livro. Eu não queria comentar o livro sem falar, para a gente questionar, a gente vive uma era de questionar tudo o que a gente já tinha pensado antes. E você ler esse livro simplesmente reproduzindo o maniqueísmo do século XIX, trazendo esse maniqueísmo para o século XXI, não acho muito... Sábio. Eu acho que a gente pode repensar o maniqueísmo, a gente pode repensar a polaridade. A gente pode é, até questionar isso, é outro assunto de novo, né? Se existe uma polaridade política no Brasil ou não. Mas vamos pensar primeiro na polaridade dentro da gente. Existe uma, uma, uma você boa e uma você má? Existe um monte de é, bloquinhos bons... Bloquinhos maus que meio que se montam juntos, ou você tem um monte de características que, de acordo com a situação, e minha esposa falou com muita propriedade a, a ideia do Tai Chi, do Yin Yang, né, aquele símbolozinho né, do, do yin Será que dá para imaginar um símbolozinho assim? Todo mundo sabe o que é, né? Aquele, aquela gotinha preta com ponto branco no meio, gotinha branca com ponto preto no meio, né, que faz aquela. Que a ideia é que não existe bem e mal. A ideia desse símbolo né, é que não existe bem e mal. Dependendo das, dos, do contexto, o calor pode ser bom pode ser ruim, o frio pode ser bom pode ser ruim. A ganância sempre é ruim, mas a ganância é manifestação ruim de coisas boas, que interagem na, naquele momento com aqueles fatores e se torna uma coisa ruim, que desvazia, que não preenche o vazio que você está querendo preencher com ela. E aí é por isso que ela é infinita, né? você está tentando preencher uma outra coisa, uma coisa com outra um tipo de vazio com outro tipo de conteúdo, você vai se esvaziar cada vez mais porque você não está prestando atenção, tomando cuidado com o vazio, de verdade. Né? Então, cara, O final do, do conto é diferente, o Jack, o Hyde é diferente da, do Hyde da maioria dos, das versões que eu vi, que é uma coisa que valeria uma certa discussão, mas como eu não quero fazer spoiler nenhum, algum dia eu faço um vídeo sobre as versões de Hyde original e os Hyde modernos. Essa tradução está bem legal, não está escrita no estilo do, com português do século XIX, eu gosto disso, que também é outro assunto, né? você deve traduzir os contos antigos para a linguagem moderna, mas também não está uma linguagem moderna, está é. uma linguagem que você não estranha, você não fala assim, gente, estou lendo... Shakespeare, entendeu? Até porque o Stevenson não é Shakespeare, é um conto bem pop me parece, apesar de ter uma estruturazinha literária ali legal nessa jogada de flashback, que é uma coisa que eu, na verdade nem lembrava que se usava no século 19, enfim recomendo a leitura, boa para adolescentes, pré-adolescentes, adultos, é, terceira idade, quinta idade, décima idade, e por aí vai. Nerd vai gostar, quem não é nerd também vai, porque não é uma ficção científica cheia de palavrinhas malucas que nem o Filipe Kadic. Então, é isso. Espero que você goste do vídeo, espero que seja útil para você, espero que seja útil para algum conhecido, alguma conhecida sua, e tchau, tchau! O Médico e o Monstro, ou o Estranho Caso do Dr. Doutor... O Médico e o Monstro, o Estranho Caso... Porra, Rony, tá com a né? O médico o monstro, o estranho caso. Não. O médico. O médico...